Bem, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício equivalente ao elíptico. Eu sou o Lucas Foster e esse aqui é mais um Nice Fit na Praça. O exercício que a gente vai falar hoje trabalha bastante do nosso corpo. Várias musculaturas diferentes inseridas basicamente nas articulações de ombro, cotovelos e quadril. Posso destacar como musculatura trabalhada o nosso abdômen, o nosso ombro, nosso bíceps e tríceps. O aparelho possibilita também, com variação de nossa inclinação em relação ao espaço, mais pra frente ou mais pra trás, outras musculaturas assim trabalhadas, principalmente de maneira isométrica, como por exemplo, costas, quando eu puxo e seguro, ou peitoral, quando eu empurro e seguro o meu corpo. A biomecânica do aparelho basicamente é, quando eu traciono a parte que eu seguro com o braço... Para minha pessoa, o meu pé automaticamente a tábua que está no meu pé vai para frente e vice-versa. É um exercício muito importante para a gente conseguir treinar um pouquinho o nosso componente aeróbio, o que pode ser muito valioso tanto na nossa vida diária, né? Pra gente ter fôlego pra aguentar as atividades, quanto na nossa vida desportiva. Pode ser uma ferramenta muito adequada para um atleta que precise melhorar o seu componente aeróbio e não pode ter impacto, principalmente da região de joelho. O equivalente a esse exercício basicamente, nas academias a gente encontra o elíptico. A única diferença que a gente pode elencar aqui é o seguinte, a plataforma desse exercício mexe apenas reto, enquanto a do elíptico mexe em círculo, o que possibilita, no caso do elíptico, fazer um pouquinho de flexão de joelho, o que não tem nesse aparelho nas praças. Lembrando vocês aí, gente, não deixe de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até uma próxima!